Caraca, velho, já estamos quase com 100 inscritos. Isso para mim significa que a gente tá caminhando aí rumo ao sucesso. Muito obrigado, pessoal, vocês que têm se inscrito aí no meu canal. Eu agradeço profundamente, viu, o apoio. Imagina quando a gente já tiver com 100 mil inscritos nesse canal. Falando de economia, educação financeira, motivação, trabalho... É muita coisa para a gente fazer, é uma estrada longa para a gente trilhar. Tem muita coisa ainda para mim falar aqui nesse canal, muitas ideias para mim transmitir. Tem muita coisa para acontecer no mundo, muita coisa que eu quero fazer. Mas tudo isso vai contribuir para que tenhamos sucesso. E você, se sente uma pessoa de sucesso? Eu citei no meu vídeo anterior, vou deixar um link aqui em cima. Nesse vídeo eu fiz uma citação sobre... Uma ou duas coisas que eu acredito ser ali de um total de cinco chaves para o sucesso. Então nesse vídeo eu vou me aprofundar sobre esse tema. Espero trazer um conteúdo que possa mudar a sua vida, se fizer sentido para você e você conseguir aplicá-la. Mas primeiro vamos entender o que, que é sucesso, né? Vamos deixar bem definido o que significa. Veja bem, quando eu te perguntei, você se sente uma pessoa de sucesso? Pensemos que o sucesso é o antônimo. Ou o oposto né, de fracasso. Então o que você considera não ter fracassado, consequentemente é o local onde você obteve sucesso. Então fica uma pergunta meio ampla se eu falar só se você se sente uma pessoa de sucesso. Pois sucesso está relacionado a conquistar um objetivo. Mas se eu te perguntasse se você é profissionalmente bem sucedido... Você teve sucesso no amor? Você teve sucesso na vida? Aí, trazendo esse cumprimento, fica mais fácil saber onde você tem sucesso e onde você tem fracasso, né? Então, o sucesso é um estado por atender uma condição estabelecida anteriormente. Essa condição estabelecida anteriormente é o objetivo. Então, podemos avançar para explicar as chaves para conquistar esse objetivo, né? As cinco chaves para o sucesso. Primeiro, trabalho duro. Trabalho duro está relacionado com dar o máximo de si, dar o melhor de si, ou como diz o professor Cortella, fazer com capricho, não se preocupar em tentar fazer melhor que o outro, mas fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quando você tiver condições melhores, você faz melhor, até a condição melhorar e você poder fazer melhor ainda. Nos negócios, no trabalho... Para alcançar o sucesso, você talvez precise se destacar. E isso aqui eu acho que vai te dar um destaque. Aqui é onde os gestores vão ver que você tá sempre ligado no 220. Você chega, você arregaça a bagaça, você resolve a treta, chama no peito. Só de fazer isso você já deixa muita gente para trás aí na corrida para alcançar o sucesso. Eu passei por muita gente, eu sou relativamente jovem, mas já vi tanta gente que é nítido, a maioria quer fazer o mínimo. Poderia comentar sobre os motivos, mas não importa, esse vídeo não é para eles, esse vídeo é para você. O que você tem que ter em mente é, em tudo que fizer, faça no seu máximo. Por onde você passar, que as pessoas que ficarem se lembrem de você por aquela pessoa que trabalhava duro, que chamava no peito e que tinha capricho. A segunda chave do sucesso é a dedicação. Dedicação se relaciona com capacidade e esforço a capacidade quer dizer competência e com isso também aprimoramento porque veja bem de que adianta eu trabalhar duro se eu não tenho capacidade de resolver se eu pegar um prego e um martelo e eu bater na ponta do prego a cabeça do prego não é feita para furar então por mais que eu trabalhe duro para conseguir furar batendo na ponta do prego e usando a cabeça do prego para furar, quando eu terminar, eu não vou ter o resultado que eu queria, porque o buraco da cabeça do prego vai deixar largo e não vou conseguir prender as coisas. Então está relacionado a saber usar as ferramentas, se aprimorar no uso delas, ou de novas ferramentas para fazer um trabalho melhor e mais caprichado. O esforço é no sentido de manter o ritmo, você consegue fazer 110%, então você busca fazer 110% todos os dias. Então você trabalha duro, você se aprimora, você trabalha duro e você se aprimora. Isso é outra coisa que vai te colocar na frente das outras pessoas. Tem pessoa que trabalha duro, mas não procura se desenvolver. São os trabalhadores esforçados, eles não progridem, eles se esforçam para fazer o mesmo. E antes de ir para a terceira chave, considere deixar o like neste vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Não custa nada aí, você está me dando uma força. Eu vou compartilhando minhas experiências e vamos nos aprimorando juntos. Você também pode compartilhar esse vídeo se achar que alguma pessoa pode se interessar ou fazer um recorte dele, né? Aí assim você. Compartilhar um trecho apenas e já agradeço aí seu apoio. Muito obrigado. Terceira chave do sucesso é o sacrifício. Sacrifícios são as coisas que temos que abrir mão. Se pensarmos bem, passamos a vida toda fazendo sacrifícios. Porque, como diz a música do Charlie Brown, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. E uma renúncia nada mais é do que um sacrifício. Você está assistindo esse vídeo já é um sacrifício, né? você está sacrificando outra coisa. O tempo que você estaria aplicando em outra atividade, num outro local, talvez te agregaria mais, talvez te agregaria menos, mas esta foi a sua escolha. O ponto é que para alcançar certos objetivos, existem sacrifícios. Sacrifício este que nem todas as pessoas estão dispostas a fazer. Por exemplo, você aceitaria um cargo novo que paga mais, porém você precisa morar em outra cidade. Tem gente que aceita, tem gente que não. O importante dos sacrifícios é sempre medir as consequências das suas escolhas. Nem tudo a gente consegue prever, mas naquilo que conseguimos, temos que ter certeza de que é melhor e aceitar o que vem depois. Caso venha desejado, cabe trabalhar para mudar a situação. A quarta chave, eu digo que é a fé. E não é por acaso que eu coloco nesta ordem. Pois a fé, como diz a Bíblia... Em Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E em Marcos, capítulo 9, conta a história de um pai que foi levar o filho para Jesus curá-lo, né? E ele pediu para que Jesus, se pudesse, que curasse o filho dele. E Jesus disse, se pudesse, tudo é possível para aquele que crê. Então, para mim, é imprescindível... Que a fé seja uma das chaves para o sucesso. Ainda que não seja você crente de nenhuma religião, se você não acredita em algo, não tem por que fazer nada. Mas garanto que todos os que alcançaram foi porque creram que era possível alcançar. Então creia, creia nas suas escolhas. Sabendo dos perigos, dos benefícios, se aperfeiçoando e trabalhando duro. Por fim, a quinta chave... É a paciência. Gente, olha o tamanho do mundo, olha a quantidade de pessoas nesse mundo. Acabamos de chegar em 8 bilhões de pessoas aí. Olha a quantidade de pessoas que está trabalhando duro, se dedicando, fazendo sacrifícios e acreditando. Gente, o sol é para todos, a oportunidade é para todos. A cada escolhido é você que fica mais próximo do sucesso. Você tem a oportunidade de mostrar mais, de melhorar mais fazer escolhas melhores e superar aquilo que era insuperável. Mas para você superar, você precisa de uma barreira. Às vezes é alguém, às vezes é alguma dificuldade, tem que ter alguma coisa na sua frente, senão não é uma superação. Você não vai ser o melhor produto se você for o único produto. Você vai ser o melhor produto se você for melhor que o produto da concorrência. Aí você talvez tenha alcançado sucesso. Mas gente, o sucesso não vem da noite pro dia Requer sempre isso Trabalhar, se dedicar, sacrificar, acreditar e esperar E ele vem Não desanima Se você desanimar, outro te passa E tantas pessoas falham aqui Tinham tudo para dar certo, para ter sucesso Quer dizer, quase tudo, né? Não tinham a paciência para aguardar para aguardar ser chamado, né? Para guardar a sua vez de subir no pódio. Paciência meus aliados. A vitória vem. Espero que tenham gostado do conteúdo. Novamente eu peço que deixe o like. Se inscreva no meu canal. Caso esta seja a sua primeira vez aqui. Ou se não é. Você já veio outras vezes. Mas ainda não está inscrito. Né? Não se esqueça, Se inscreve agora. E compartilhe esse vídeo. Para me ajudar a fazer esse canal crescer. Meus aliados. A gente se vê na próxima. Até mais.